Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Meu povo, vamos então fazer o nosso... Agasalho sapinho, né? Então, bora lá. O que a gente vai precisar? Focinho de porco, tá? Vamos precisar de um... Cordãozinho pra pôr no capuz, tá? Se você não tiver, você faz aí. Vamos precisar de feltro, tá? Pra fazer os olhinhos, mas você pode estar tá fazendo na sublimação, tá? E os moldes, né? Os moldes, o olhinho, como eu disse, você pode fazer na sublimação, ele vai assim pra você. Os moldes, esse aqui é do capuz, tá? Do lado, da, na frente do capuz. Você vai cortar ou uma vez dobrado aqui, ou duas vezes, tá? Você também vai precisar de ilhós, tá? Pra pôr aqui, tá? No molde tem uma marcação. Ilhós, tá? Essa parte do capuz, duas vezes, tá? Capuz, que é o forro do capuz, duas vezes. O olhinho, né? A parte do olhinho do sapinho, quatro vezes. Manga, duas vezes. Frente, uma vez dobrada. Costa, uma vez dobrada. E a nossa ribana, uma vez dobrada. Ok? Então, esses são os montes que a gente vai precisar. Você vai precisar também de cola pega mil para colar os olhinhos, né? Eu já vou colocar aqui, tá? E depois a gente vai colar na nossa peça, tá? Então, vamos começar aqui, vamos pegar aqui os nossos Tá? Vamos pegar um no outro aqui, deixar aqui embaixo pra gente virar, tá? Eu tô usando soft, Tá? coisa bem esse aqui. Viramos, a gente vai... Colar aqui o nosso olho já, tá? Você pode passar uma costura antes, tá? Pra pegar bem pregado, você pode passar uma costura antes aqui. colamos o nosso olho aqui a gente vai passar preespontar e já passar uma costura aqui no olho também tá bem colado essa parte do olho eu fiz de feio tá aqui. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar nosso capuz. Esse aqui, tá? A parte menor aqui. E essa outra parte aqui. Parte que tem o tá? A gente vai colocar... Aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer Vai pegar aqui, tá? Direito com direito, avesso com avesso aqui A gente vai juntar as nossas peças Por isso que eu disse que você pode cortar dobrado aqui em cima, tá? E aqui também a gente vai passar uma costura, tá? Agora aqui A gente vai colocar um aqui E o outro aqui meio aqui, a gente vai colocar um aqui e o outro aqui, ó. Sempre deixando o mesmo mesma distância de um para o outro, tá? E aqui, ó, costura, costura aqui. Coloca o um alfinete. E aqui a gente vem pregando a nossa peça. Essa foi muito pedida pela Marli, pelo Júnior. E a gente dá um pontinho para ele ficar para cima, mesma coisa aqui. Agora, a gente vai pegar o nosso forro do capuz. E vai passar uma costura aqui. Passamos a costura aqui. Costura com costura aqui, gente. Vamos colocar um alfinete para não sair e aqui a gente vem pregando, ok? E a gente passa uma costura também, tá? Cuida pra não pegar o ilhós ali, senão vai quebrar a tua agulha. Tá? Ou a tua máquina, né? Então, é uma pontinha. Viramos. Costura com costura aqui, a gente passa uma costura de segurança. Aqui a gente vem pré-espontando. Cuida com dó. Aqui, a gente vai passar uma costura aqui nessa costura aqui, tá? Coloca os olhinhos bem para trás. Agora, vamos pegar o nosso cadarço pra passar aqui. Aqui a gente coloca o nosso focinho de porco, se tiver um, um finalizador também é bom, tá? E aqui tá feito o nosso capuz. Ok? Então, é isso. Capuz pronto. Vamos para a peça. Vamos pegar a frente. Vamos pegar a manga. Manga tem frente e costa, como todas as nossas mangas, tá? Costa, frente. Frente Vamos colocar frente com frente aqui. Frente com frente aqui. Pegar nossas costas. sempre assim enquanto costa na outra manga vamos pegar nossa ribana Da cor que eu queria, queria bem verdinho mesmo, mas não felizmente não tinha eu até comprei mas me entregaram essas, essa aqui, né? verde milico, né? Eu queria verde mesmo então vamos lá frente manga Costa, vamos passar aqui nas mangas, tá? Puxa, e a outra manga. Tá assim, pessoal. Você não precisa passar no overlock se você não quiser. Não precisa fazer zigue-zague, não precisa. Porque o soft é maravilhoso, né? Ele não puxa fio, né? Mas, eu como eu gosto de dar um acabamento legal, eu vou passar no overlock aqui, tá? Mas, se você não tiver overlock, não se preocupe. Dá pra fazer assim mesmo, tá? Se quiser passar uma zigue-zague também. Dá, fica legal o acabamento, tá bom? Eu vou lá passar no overlock e já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Já voltamos. Aqui, passamos o overlock aqui, por tudo. Vamos achar o meio aqui, tá? Aqui, costura com costura, tá? É. Costura com costura, parte de trás, faz um pique. Costura com costura aqui, faz um pique na parte da frente, ok? Então, aqui a gente sabe, pique aqui que é o meio, depois a gente vai usar, tá? Agora, você vira a peça ao contrário aqui no avesso e vamos fechar o lado aqui, tá? Ó, ribana com ribana, costura debaixo do braço, com costura debaixo do braço, vamos fechar a nossa peça, ok? Vamos lá. Mesma coisa do outro lado. Ribana com ribana aqui. Que pena que a nossa ribana não é um verde sapo mesmo, né? Um verde melico. Que pena. Vai ficar mais bonito, tá? E aqui, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço e seguimos. Peguei. Tô... Deixei um pedacinho aqui, tá? Antes da gente pregar até ali Nós temos que pregar a nossa ribana aqui embaixo Na barriga Eita, chega atrapalhada, né? Mas vocês pegaram, né? A gente vai fechar um lado só O outro lado ainda não, né? Porque a gente tem que passar a ribana, tá bom? A não ser que você queira passar a ribana em anel Eu prefiro assim, tá? Então, vamos passar a ribana aqui. Ainda bem que eu não fechei até o final, deixei um pedacinho aqui pra gente passar a ribana, né? Se não, vamos lá. Vamos passar a nossa ribana, então, ao redor de toda a barriga, tá? Dá uma leve puxada aqui. Na nossa ribana. E vamos fazendo um contorno aqui, passando por toda a barriga. Mas deu pra entender, né, gente? Antes de fechar o a gente fecha um lado. Antes de fechar o outro lado, o ideal é passar a ribana, Tá? Então, aqui lembrando, tem que fechar um lado para depois fechar o outro lado, tá? Depois que passa a ribana. Agora eu vou acabar de fechar o lado aqui, que a gente já tinha começado, tá? Já passamos a ribana e agora aqui, ribana com ribana aqui, e a gente vem até aqui embaixo, fechando. vamos pregar o nosso capuz, tá? Então, peça no avesso, capuz no direito, a gente vai colocar o capuz aqui pra dentro, tá? Cuida pra não pregar o cadarço junto, tá? Tem que deixar o cadarço bem... Aqui, ó. Aqui a gente vai colocar assim, pertinho do outro, quase que encostando. E a costura aqui tem que estar tá na costura do meio, Tá? Então aqui a gente vai começar pela frente aqui, tá? Quase que encostando aqui o nosso capuz aqui. Aí e agora é só pregar. Então capuz no direito, peça no avesso, tá? Coloca pra dentro, como eu falei, como eu coloquei ali. Arruma a parte da frente certinho, no pique, é certinho. A parte das costas certinho, costura no pique. E pega o capuz. Cuida pra não pregar. Ou, e, e nem passar perto do ilhós, né? Pra não quebrar tua agulha. Aqui, gente. Tá assim. Aqui, se você tiver um regulador, você coloca o regulador. É bom, né? Pra não... não escapar ali. Senão, você faz o um nozinho assim. Eu vou lá na overlock para dar acabamento aqui embaixo e aqui no capô certinho, né? E já volto para mostrar para vocês a nossa peça finalizada. Já voltamos. Então, gente, tá aqui o nosso agasalho sapinho. Olha só que lindinho que ficou. Olha só que charme. Ficou. Vocês podem fazer outras coisas, né? Com esse modelo aqui. Tá bom? Tá aqui pra você. Regular aqui, né? No pescoço teu bebê de quatro patas. Veste muito bem essa peça. Oh, Maravilhosa. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Precisando de tecido, qualquer tipo de tecido, falem com o pessoal da Felipe Malhas, a Jo aí, né? Fale com eles lá. Eles têm soft, eles têm mantinha freezer, eles têm vários tecidos lá. Falem com a Jo da Felipe Malhas, que eu tenho certeza que ela vai estar atendendo vocês. Tá bom? Então... É isso aqui, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau.